Fala galera, vamos do com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão, eu espero... Eita, fui começar a gravar aqui, tocou o WhatsApp, mandar mandaram essa mensagem para mim. <risos> eu me senti triste, eu tô me sentindo o Peter do Inércia. De Cavalo! <risos> Esse é o SBS, o dia mais da sua semana, aonde você se sente velho e jovem ao mesmo tempo, aonde canonizamos as coisas. Sim, é o dia mais santo também que aparece na sua vida. Quer é uma nota perguntinha vai aparecer aqui nos vídeos? É bem simples, é bem fácil. Os links estão aqui na descrição, mas só manda de séries novas. Vai mandar essas, essas coisas que você fala, você é até poeira? Não! Manda a perguntinha aí, coloca aí no link. E é isso aí, vamos lá tirar essas dúvidas. Duvidosas. Tiago Empreendimentos, já pensou na possibilidade do antigo Joyboard ter transformado a ilha junto com o Tesouro One Piece em borracha? E Por isso que o Roger Hill chegou lá só tinha borracha, não conseguiu fazer nada. <risos> Olha, já vimos o despertar do Luffy e ele não caminha para nada parecido de ter uma alteração permanente de ambiente. Mas estamos falando de Joy Boy, de repente ele é a entidade Nika, seu poder total e não a manifestação somente da fruta. Só que eu acho que isso poderia ser replicado. Os únicos que já vimos manter a alteração de ambiente e que é uma teoria ainda, são as Logias. Nem sabemos como é o despertar do Logia. Talvez seja o avatar do seu elemento... E essa alteração. De repente a alteração permanente nem faz parte. né? Somente a ilha que é maluca. E acabou assimilando tudo isso. Como o Luffy ele não tem tantas coisas. Quer dizer, o Luffy não tem nada de Logia nos seus poderes. É Zoan e Paramécia? Eu acho que não. Eu acho que a ilha não foi transformada em borracha e nem o tesouro One Piece. Só que o Ode, ele é meio quinta série. Então seria uma piada que certamente faria todos os leitores ricos de chegar lá todo mundo pulando lá né, de borracha solo de borracha o Luffy vai ter que se transformar para conseguir acionar faz sentido por que não não dá para refutar não sabemos nada ainda Toda a teoria canônica até que se prove ao contrário Independente do que eu acho Vamos lá, Neil Dwy traz uma questão que já foi mencionado na obra que Loki é o rei dos gigantes Também foi mencionado que o Sol está vivo A dúvida e a questão é Será que o Loki não seria um título para o atual rei de Elbuth Ao invés de um nome Sendo também um título passado de forma honrosa E não somente por linhagem da sucessão de pai a filho Se abrindo a oportunidade de até mesmo o Sol ser este atual líder tem então, um pequeno equívoco aqui, Loki, ele é o príncipe de Elba, filho, não é um rei, e se fosse somente um malcunho, um título, o Oda não colocaria esse personagem pedindo a Lola, Chifon, a Lola, em casamento, numa forma de silhueta, já vimos a silhueta de Loki, o Oda ele adora fazer mistérios com silhuetas, esse personagem vai aparecer sim, e eu creio que é o nome dele, afinal ele é o príncipe Loki, não o rei, atualmente pode acabar sendo, beleza? O Sal duvido muito que ele tenha qualquer tipo de ligação com a realeza de Elbaf. Afinal, ele era um marinheiro, ele tinha saído para o mar, acabou voltando aí, tá todo queimado, tá cuidando da história de Ohara. Não, acho que não caberia muito bem para ele ser alçado a esse posto, até porque os gigantes não estão nem aí para Ohara. Nunca vimos qualquer citação deles. Beleza? Marcos Sabino. Sabemos que estamos no arco final do mangá. Tem ideia de que ano irá acabar. O mangá e o anime será que irão fazer mais filmes Encaixando essa nova saga e introduzir spin-offs <risos> é o incógnita O Oda está realmente com vontade De terminar a sua série agora Pode durar, sei lá, mais um ano Dois anos, cinco, seis anos É difícil dizer porque O Oda ao mesmo tempo que ele quer acabar A sua série, ele também tem sempre ideias Se desenrolando Dadas as informações, as revelações que vêm surgindo Em Egghead Eu diria que a gente tem mais esse ano aqui o próximo é, já realmente chegando na, na saga final completando os arcos e indo pro final da série do One Piece, eu acho que uns 3 anos para terminar, eu adoraria que One Piece chegasse até 2027 para estar completando 30 anos seria muito legal como é que ficou o anime? Acabando o mangá ainda vai ter cerca de um ano e meio de anime sendo lançado que é mais ou menos o que temos hoje o atual do anime está a um ano e meio de diferença do lançamento do mangá, então pode colocar aí que Certamente mais um ano e meio dois anos de anime sendo lançado após o fim da série do mangá. Beleza? Spin-offs? Não sei, não sei. Oda já deixou fazer algumas novas, tem alguns autores que já fizeram, seria interessante fazer. Eu espero ver realmente surgir algumas coisas ligadas às lendas, O Roger, ao Garp, talvez eles jovens, seria muito legal. Sou fascinado por esses personagens. Mas até presente momento, a única vez que Oda falou sobre compor uma outra história É que quando acabasse o One Piece ele queria fazer um mangá sobre mechas, sobre robôs <risos> Então acho que ele não vai fazer, não vai trabalhar com One Piece tão cedo Asgron, você acha que o Berserk é um shonen? Comecei a ler o um mangá recentemente por causa do canal <risos> E que obra chocante, também achei muito interessante suas análises de 4 anos atrás da série Fico pensando que naquele tema pesado de deidades que se manifestam a partir ou por causa da percepção do que o ser humano tem do mundo Através das lentes Das suas emoções Não casa muito com o tema de ensinar ao público infantil Com que esforço e dedicação suficientes é possível alcançar um sonho <risos> É, realmente causa esse choque Versace quando você lê Se você ainda não leu Versace, meu amigo Vai ler, vai ter um choque lá e ver realmente o que, que é uma história muito bem escrita As grow Versace que passa muito longe de ser é, um shonen, ele é um seinen voltado para o público adulto Só que os jovens, eles se aproveitam que está disponível e pegam para ler E acabam tendo uma grata surpresa quando começam a ler Versace Então é voltado para o público adulto Para quem não sabe galera, lá no Japão existe essa coisa de demografia Alguns temas, seria mais ou menos a nossa classificação etária aqui Coisas acima de 18 anos No Japão é um pouquinho é, maior né? A sua maioridade é com 21 anos Mas você tem os mangás voltados Mais ao público adulto Você tem 20 Century Boys, que eu já citei aqui Berserk, One Punch Man É um seinen, não é um shonen Talvez você não sabia disso O shonen já é voltado para aquele pré-adolescente pro adolescente ali, 11, 12 anos até os 14, 15, 16. Também tem o Shoujo, que ele é voltado para o público feminino. Sim, tem uma categoria específica somente para as mulheres, o que eu acho uma grande bobagem, afinal a mulher pode ler o que ela quiser, mas eles acabam fazendo essa espécie de nicho. E como é que eles definem isso aonde a série é lançada? Porque o mangá lá, galera, ele sai numa magazine a Jump Magazine, a exemplo lá no Japão. Os capítulos novos de One Piece. Que sai toda semana. Ele também sai semanalmente numa edição física. Um negócio desse tamanhão aqui. E sai todos os lançamentos da Jump. Dos Shonens. Naquela revista. Então, aonde é lançado. É o que determina a demografia desse mangá. Você tem... É... Revistas específicas para serem lançados. Os nem O Berserk vem da revista chamada Young Animal. E lá você vai pegar essa revista para ele. Vai ter Berserk, o capítulo. Só que também vai ter um monte de mulher de biquíni. <risos> Coisa de louco. É assim que é lançado lá. O Japão é meio estranho. Mas tem algumas coisas que não batem. Um exemplo simples. Cowboy Bebop. Cowboy Bebop você olha e fala. Pô, é uma série. Talvez com um tema um pouco mais adulto. Mais voltado para o sênio. Só que foi lançado numa revista. Demograficamente... De shoujo Para o público feminino Então viu como não bate muito bem essas coisas Mais ou menos isso aí deu um curso aqui agora de demografia Você Nem tinha perguntado isso Mas eu tô falando para vocês assim E aí mais ou menos dessa forma Beleza? que passa longe de ser voltado para o público jovem Felipe Cancelier, se a última ilha é algo tão bem guardado que o governo mundial não quer deixar ninguém chegar perto de jeito nenhum e em tem o poder de destruir ilhas com um X no mapa porque o governo não destruiu a última ilha acabando com seus vestígios e com a possibilidade das pessoas saberem o que aconteceu no passado. Porque não existe um mapa onde ele possa marcar um X. Laugh está completamente desaparecido e é preciso os quatro Road Poneglyphs. Aqui entramos na grande questão, um grande mistério, a conexão se os 20 reinos se juntaram pra derrubar o reino antigo como atualmente eles não sabem aonde fica esse lugar, claro, levando em consideração que Laugh Tale é o reino antigo lembrando né galera, não tem nada falando que as duas coisas é uma, mas é por lógica, tem que ser como eles Atingiram Left Tail, reino antigo, e não sabe onde fica mais esse lugar. Porque talvez houve essa reconfiguração do mundo, pode ser o Tesouro One Piece que acabou fazendo isso. E Left Tail se perdeu do mapa, deixaram apenas os quatro Road Polégrafes indicando o caminho para onde se chega na última ilha. Fizeram isso porque? Para proteger a ilha e todos os segredos, mistérios, histórias do próprio Tesouro One Piece do alcance de Insama. Porque se ele consegue realmente com um X no mapa destruir qualquer coisa ficaria muito fácil. Eu acho que a grande explicação da Grand Line em si, do Muro de One Piece ter essa composição simétrica. Uma parte dele vem disso. Do próprio Joy Boy ou Reino Antigo acionando esse dispositivo que configurou o mundo. Não acho que tudo. Talvez a Red Line seja um pouco mais antiga a criação dessa grande muralha. Mas a Grand Line em si... Eu acho que vem do tesouro One Piece em si, do próprio Joy Boy para esconder a última ilha de Ensama. Júlio César Zomer, várias vezes falamos sobre o chapéu de palha ser um tipo de chave em One Piece, que por isso Roger Hill quando o viu porque ele não estava com o chapéu lá, ele ficou com o Shanks. Mas isso não seria fácil de resolver apenas indo até o navio buscar o chapéu? Isso me levanta duas ideias. Ou não seria bem isso que ligaria o chapéu com o One Piece, ou talvez o acesso do navio até o tesouro tenha alguma dificuldade a mais. Pois senão, seria muito mais simples o Roger ir até lá e pegar o chapéu. Júlio! Shanks não foi com o Roger. Lembre-se, não estava no navio. <risos> Eu entendi isso, quer é <risos> dizer, deixou o navio ancorado lá só para tá lá buscando o bicho preguiçoso, né, meu? De lá, vou lá no navio buscar lá, não, tá muito longe, não vou, vambora, não vai dar pra acionar esse One Piece não <risos> Mas o Chunk não tava no navio com eles, lembra que o bug ficou doente, Shanks se resolveu ficar com ele, até fez aquela promessinha Um dia a gente vai chegar lá na, na última ilha com os nossos próprios navios, então não Tá bom? Não tinha como ele buscar o chapéu Porque estava praticamente do outro lado Do mundo, não sabemos em que ponto Ficou o Shanks e o Bug Mas certamente seria uma nova volta ao mundo Para ser completada E isso impossibilitou porque o Roger estava Doente e ele também sabia que precisava das armas Ancestrais, com isso a ideia de o chapéu de palha ser alguma espécie De chave de ignição, ainda continua Muito viva e é muito Forte essa teoria Jonathan Cerbaro sabemos da existência do Personagem Kong, cujo Cargo é comandante-chefe do governo mundial, estando abaixo apenas do Gorosei, porque um personagem tão importante é tão esquecido no decorrer da história. O que acha da relação deste personagem com os Macacos e a família Monkey-D? Ou os macacos do Mihawk, né? <risos> Olha, eu gosto bastante do Kong, esse personagem que tem essa aula mítica, né? Quando ele surgiu pela primeira vez, um bilhão de teorias que ele poderia ser um parente do Luffy. por que não? Tem o nome de Kong, combina muito bem, né? Eu gosto do Kong, porque ele não é explorado, falta de espaço, né, galera? Nem o Garp, né, nem o Sengoku, que são personagens tão queridos pela fandom, fazem parte da marinha. E o Kong, infelizmente, não. Lembrando que o Kong, ele tá acima aí, né, galera, do Almirante de frota. Se você não sabe na hierarquia, ele realmente não faz nem parte da marinha. Ele comanda toda a marinha. Ele tá ligado diretamente ao governo mundial. Tentou promover o Garp diversas vezes para Almirante Garp sempre recusando. E o Kong, ele deve ser muito forte. Olha o tamanho do carro, o tamanho do braço dele As cicatrizes que ele deve estar presente nos confrontos aí Com os Rocks, com grandes piratas Deve ter sido muito ativo durante o seu tempo Principalmente na juventude do é, Garp e do Sengoku Quem garante que não foi ele que treinou o Garp e o Sengoku? Por que não? Ele parece parecem ter a mesma idade ali Mas eu acho que ele pode ter um cargo um pouco maior do que esses dois é, Antes deles ingressarem dentro da marinha Então, o Kong ele tem esse mistério muito legal Eu lembro que teve um... Você falou, ele é um personagem pouco falado Teve um suposto vazamento uma vez do piloto do live action The One Piece Lembrando que é um suposto E faz muito tempo isso aí Dizendo que o Kong ia aparecer no live action Eu falei, caramba O Kong não aparece nem no anime Vamos colocar o Kong no live action A gente só sabe o primeiro nome do cara E que ele fica sentado numa mesa Eu gosto do personagem Na minha opinião, pelo tamanho dele Pela cicatriz e o cargo que ele ocupa Ele é sem dúvidas uma das maiores potências dentro da marinha, nível do Garp do Sengoku sem dúvidas E junto com a Kainu, que atualmente eu acho que é o marinheiro mais poderoso aí em atividade Jaime Potro, o que acha da quantidade de vezes que o coloca um personagem sem o olho esquerdo na capa? E a outra coisa é em Water 7 o Iceberg quer fazer de Water 7 um navio Mas como isso será possível? Será que ele está usando as bases de Pluton? Que é dito ser um navio de guerra enorme? Olha que pergunta legal Realmente no começo da série tinha muitas capas, muitos trechos onde os personagens apareciam com o olho esquerdo fechado Tem-se a teoria de que falta o olho esquerdo da ilha de Jaya e alguma coisa não está lá, não aparece, parece que foi realmente desmembrado daquele lugar A teoria é que o Oda estaria dando dicas for Sheldon's de que o olho esquerdo tem uma grande importância, talvez seja o local onde Loughdale estava originalmente por que não? Sabemos que o mundo de One Piece é um tanto quanto estranho. Loftel atualmente sendo um lugar escondido. Encontrado somente por Road Poneglyphs. É algo que aconteceu no século perdido. Uma reconfiguração feita para esconder do governo mundial. Temos o trono do centro do mundo. Que parece ser um trono do antigo rei. Por que não também ser, fazer parte do reino antigo? Como se uma parte tivesse mudado e tal. E por que não Loftel estar ali? Ser localizado originalmente onde era o olho esquerdo. Né? Combina bem. Tem Shandorá, que tinha essa proximidade. Tem todas essas conexões com Nika, Deus do Sol, fazendo a dança dos lobos Interessante isso né Eu acho que o olho esquerdo que o Oda colocou inicialmente tem dicas E tem também aquela coisa do pirata com um olho só O tapa-olho que vai aparecer no final da série Que quando surgir você sabe que o One Piece realmente está acabando O Oda quer fazer a construção de um pirata Que se torna realmente a personificação de um Por isso que você não vê personagens com o um tapa-olho Porque o Oda acha que isso é o, é o ápice da pirataria E ele quer guardar para o final da série Já o é, Water 7 se tornando navio Grandes possibilidades. Porque hoje o que é mais aceito pelos fãs? Que o Frank vai usar as plantas de Pluton. Para tornar o Sunny alguma espécie de arma. Uma mini réplica de Pluton. Mas por que não é, sermos surpreendidos com a própria Water 7. Se tornando esse grande navio de contenção. Eu acho que para existir plantas de contenção. Pluton tem que cair em mãos erradas. Tem que cair nas mãos de alguém. Antes era um pouco mais fácil. Porque achávamos que estava em Arabaste. E o Barba Negra poderia estar indo atrás de pegar Pluton. Só que agora em Wano. Como é que isso vai cair nas mãos erradas? Quem vai pegar lá de Wano? Não é verdade? Então eu acho que assim... Tem umas conexões bem interessantes de Water Seven ser construída com as bases originais de Pluto e se tornar, por que não, esse grande navio? Legal, isso, né? Eduardo Melo, você sabia que Zebecks foram embarcações de três mastros? Poderia ser alguma referência para a ligação entre Zbeck e Barba Negra? Sim, o nome Zebeck é o nome de uma embarcação. Para quem não sabe, e o nome do navio do Barba Negra é exatamente Sabre de um navio de três mastros. <risos> Legal as conexões, né? eu acho que Barba Negra ele é um grande herdeiro da vontade do, dos piratas Rocks Mas pode ter uma conexão um pouco maior aí ligada às suas frutas, o seu corpo estranho Por que não ser um herdeiro de sangue também do pirata mais infame de todos os tempos Gustavo L, Portugas de Rouge não teria o fruto do Fox, a Nuro Nuro Assim usando os raios de lentidão em si mesmo para atrasar a sua gestação Gustavo, olha a Noro Noro no eu acho que seria muito interessante se usado porque a Rouge queria prolongar a sua gestação até o nascimento do Ace, até pararem de procurar ali os descendentes do Roger. Só que ela acabou morrendo, né? Então, assim, a Noro Noro ela atrasaria, ela deixaria essa parte da lentidão. E como parece que ela fez um esforço físico incrível para manter o Ace dentro da sua barriga, eu acho que a Noro Noro não caberia muito bem nisso. Qual fruta ela poderia ter? A teoria, acho que mais aceita que ela era a dona antiga da Gomu Gomu no Mi. Exatamente. Por isso que ela conseguiu manter o Ace durante tanto tempo na sua barriga. Ele já estava ali pronto para nascer, mas usando o balu <risos> É a teoria acho que mais aceita pelos seus. Quer dizer, mais aceita não né galera. É Aqui as pessoas mais gostam de discutir. Quem é o antigo usuário da Fruta do luxo. Se você procurar por isso, daí você vai achar um bilhão de teorias colocando a Rouge como sendo antiga...